e aí galera beleza bom no vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer uma comunicação serial entre o arduino e Visual Studio. Bom, vamos começar pelo Visual Studio, onde é praticamente mais fácil, onde você vai montar uh, o design, a forma de tudo. Aqui, quando a gente vai iniciar, avisando, eu não vou começar e já vou dar o... tudo certinho para você. Você pode copiar e pode deixar com um... os mesmos nomes que eu coloquei. Aqui na Form 1, ou seja, a forma principal, Fixed single em form board style o test, ou seja, onde ficaria form1 eu coloquei nada também coloquei aqui em start position center screen para iniciar no meio da tela também coloquei aqui um ícone aí já vai de sua preferência e maximize box eu coloquei em false em ligar led eu coloquei em cursor hand, ou seja, a sua mão. também coloquei uma fonte minha que eu quis aqui no caso, o texto eu coloquei em ligar led e coloquei o name em design de BTM ligar. E o tamanho é 100 por 50. a mesma coisa o tamanho aqui para o btn desligar, ou seja desligar led. eu coloquei o size em 50%. Por 100. o name dele ficou btn desligar na forma de design. e eu também coloquei aqui em desligar led em texto. e também coloquei o cursor como hand, ou seja, a sua mão. Lembrando, para você fazer isso daqui, você precisa utilizar o serial port. Então, se você vir aqui em Toolbox e colocar serial port, você já vai vir aqui com isso daqui, ou seja, ou uh, seria o Arduino no qual eu mudei o nome? Seria o Arduino eu estou colocando uma velocidade de Bound Range 9600, ou seja, o padrão. E eu estou utilizando o CON3. Ah, mas onde eu vejo esse CON3? Você pode vir aqui e ver em CON3 aqui. Ou você pode vir e ver o CON3, em ferramentas, port CON3. Aqui em, em form, ou seja, o código eu vou deixar no site. E o site uh, e o código do serial aqui para o Arduino, eu também vou deixar no site. Lembrando, o LED eu coloquei porta digital 13, bound rate de 9600. O código foi o que eu fiz e vai estar tá no site da robô. Então, seria isso daí. Quando eu vou vir aqui em start, o que acontece? Se eu clicar em ligar LED, o LED vai se ligar. E se eu clicar em desligar LED, o LED vai desligar. Ah, mas eu quero salvar isso daqui, eu quero Salvar esse programinha aqui, como eu fiz aqui na minha área de trabalho, eu salvei ligar/desligar. A mesma coisa, você pode até utilizar sem isso daqui, ah, bom, fica, um, fica já salvo o seu ligar/desligar. Né? Aqui você vem aqui, ó, você dá um start, abriu o seu programa. Aí eu quero, vai estar em error list, provavelmente. Você vem aqui embaixo em output e você copia o caminho da pasta a pasta seria essa daqui então você vem aqui, copia copy, abre uma pasta nova cola e aqui você vai na, na pasta raiz do seu programa e tá aqui, daqui tá seria o seu ligar e desligar, acontece o mesmo Brando. uma outra coisa é file new project, o seu project tem que ser windows forms application ok, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo deixa um like aí, se inscreve